A gente fala agora de oportunidades, tá? Porque o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e está com inscrições abertas para cursos técnicos gratuitos, viu, gente? E tem vagas para o campus de Três Lagoas. A Daniele Gale tem as informações. Pois é, mais uma chance de concluir os estudos ou então complementar os estudos. Aqui do meu lado está a Bruna Silveira, que é coordenadora aqui no IFMS, e ela vai explicar para nós o que precisa ser feito para é, ingressar nesses cursos técnicos que são gratuitos aqui na instituição. Bruna, para qual curso tem vaga aqui em Três Lagoas? Olá, aqui em Três Lagoas a gente tem 40 vagas no curso técnico em administração na modalidade de educação de jovens adultos. Ou seja, para aqueles que têm mais de 18 anos e ainda não têm o um ensino fundamental, tem a oportunidade de fazer o um ensino médio junto com o um técnico em administração. E até quando vão as inscrições? Como É preciso fazer um processo seletivo para ingressar? As inscrições vão até o dia 5 de junho e é por meio da central de seleção do IFMS. Né? Lá o candidato se inscreve e vai ter um sorteio eletrônico. Cada um vai receber um número e depois tem a data certinha que vai ser o sorteio. No dia 24 de maio, a gente vai ter uma reunião presencial aqui no campus de Três Lagoas, onde a gente vai explicar para os interessados como que funciona o curso e tudo mais. E também vai ser disponibilizado computadores para auxiliar na inscrição. E que dia que começam as aulas? As aulas começam no segundo semestre de 2023, que vai ser em julho. Muito obrigada pelas suas informações. Então, pessoal, fiquem de olho, acessem a página do IFMS aqui em Três Lagoas, porque tem sempre cursos disponíveis. E lembrando que este curso de técnico de administração é gratuito, tá bom? Eu volto aos estúdios.